Olá pessoas da sorte, tudo bem? Eu hoje vou ensinar como eu ganhei em 2018 na Loto Fácil usando esse método aqui que eu descobri, né? Tanto é que eu ganhei usando esse mesmo método. Vou explicar a vocês. Primeiro de tudo, vocês têm que marcar 12 números ao invés de 15 números. Já de cara. Vou explicar na prática como funciona. Vocês marcam... O 21, o 24, o 25, o 20, o 17, o 15, o 12, o 11, o 8, o 5, o 3 e o 1. Repetindo no segundo cartão a mesma quantia de 12 números, correto? Os mesmos 12 números que eu marquei no primeiro cartão, eu vou replicar no segundo cartão. Notem bem. Tudo que tem num, tem no outro. Esses dois cartões são como exemplo. Você pode sucessivamente fazer em torno de 20 a 30, que nem eu ganhei. Eu ganhei apostando 55 cartões com a aposta mínima de 15 reais. Notem, temos 12 números marcados em azul, observem o um detalhe pessoal, na dúvida vocês congelem o vídeo para observarem bem, tirarem as suas conclusões, como é que eu ganhei e como é que se faz. Após terem marcado 12 números circulados em azuis, 12 números a parte agosto, vocês vão replicar no segundo cartão, no terceiro, no quarto, no quinto, no décimo, no... Enfim, assim por diante. Só que o detalhe do diferencial é que vocês, após marcarem 12 números em cada cartão, repetindo os mesmos, o que vocês vão acrescentar de diferente é três números que fecham o total de 15. Só que esses 15 números que vocês vão acrescentar nesse cartão, no segundo cartão e nos outros cartões que vocês marcaram, 12 números, vocês simplesmente vão modificar os três números de cada um dos cartões, dentro de cada um desses cartões. Ou seja, se aqui no primeiro eu marquei 22, 18 e 9, já no segundo cartão, contido com 12 números, eu já vou marcar o 2, vou marcar o 13, e vou marcar o 19. Por que esses números, né? Porque se eu tenho 12 números marcados em azuis aqui e aqui no segundo cartão são os mesmos 12, o que vai mudar é os três números circulados em vermelho que eu escolhi aleatoriamente, que não pode ser repetidamente iguais aos 12 que 12 números que estão marcados aqui que é os mesmos que estão marcados aqui. Em resumo, pessoal, marquem 12 números tá? na cartela e não marque os 15, marquem 12 números na primeira cartela, os mesmos 12 números na segunda cartela, os mesmos 12 números na terceira, quarta, quinta, décima, vinte, oitava, enfim, vários cartões. O que vai mudar é esses três números em vermelho aqui, que totalizando esse quadrinho dá 15 números, usando esse método que eu ganhei. Então, quer dizer que marca-se 12 números e se acrescenta 3 números a mais, além dos 12, que totaliza os 15. Quer dizer que o diferencial, digamos que se eu acertar 12 números aqui, vamos supor, me falta 3 algarismos para fechar os 15 que venha ser os, tri, os três números que me faltam para fechar os 15 números da Loto Fácil, entenderam? Na dúvida pessoal, botem o vídeo para trás tá? e analisem bem para entenderem como é que funciona, beleza? Esse foi o primeiro vídeo, se gostaram dê um like no vídeo e se inscrevam, beleza pessoal? Se inscrevam né? Até para vocês poderem acompanhar os próximos vídeos que eu irei postar, valeu e boa sorte a vocês. Olá pessoas da sorte, tudo bem? Eu hoje vou ensinar nesse meu primeiro vídeo como eu ganhei em 2018 na Loto Fácil, usando esse método aqui que eu descobri, né? tanto é que eu ganhei usando esse mesmo método. Vou explicar a vocês.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 o cinco, o três e o um. Repetindo no segundo cartão a mesma quantia de 12 números, correto? Os mesmos doze números que eu marquei no primeiro cartão, eu vou replicar no segundo cartão. Notem bem. Tudo que tem num, tem no outro esses dois cartões são como exemplo você pode sucessivamente fazer em torno de 20 a 30 que nem eu ganhei eu, eu ganhei apostando 55 cartões com a aposta mínima de 15 reais notem temos 12 números marcado em azul observem o detalhe pessoal na dúvida vocês congelem o vídeo